Não é mais necessário constituir comitê financeiro. O partido pode sim repassar recursos, tanto financeiros quanto estimáveis, diretamente ao candidato. Ele vai contabilizar isso na sua prestação de contas anual partidária e também na sua prestação de contas eleitoral por meio do SPCE. E o candidato que receber essas doações também contabiliza isso da forma adequada com as regras vigentes na sua prestação de contas eleitorais via SPCE. Comitês financeiros não mais existem. O repasse é diretamente via partido e candidato. Um abraço, até o próximo áudio.